Jimin do BTS se tornou o primeiro artista solo de K-pop a alcançar o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 com sua música Like Crazy. Anteriormente, o recorde mais alto para um artista solo de K-pop era de PSYS Gangnam Style, que ficou em segundo lugar por sete semanas em 2012. Jimin provou seu poder individual conquistando os Estados Unidos. Paradas da Billboard não apenas como membro do BTS, mas também como artista solo. De acordo com a Billboard, Jimin é o primeiro artista solo coreano a chegar ao topo da parada Hot 100, e Like Crazy é a 66ª música na história da Billboard a estrear em primeiro lugar. Ao contrário do Billboard 200, que se concentra principalmente nas vendas de álbuns, o gráfico Hot 100 combina streaming, downloads, visualizações do YouTube e reprodução de rádio para determinar as classificações. Essa conquista exigiu não apenas o apoio dos fãs, mas também o abraço do público em geral. Like Crazy registrou 254,000 downloads e vendas de CD combinados, 10 milhões de streams e 64,000 reproduções de rádio durante a semana de 24 a 30 de março. Anteriormente, o BTS liderou a parada Hot 117 vezes com seis músicas, incluindo Dinamite, Butter, Permission To Dance, Sava de Love, versão Remix, vírgula. Life Goes On e a colaboração do Coldplay My Universe. A Billboard informou que Jimin se juntou às fileiras de artistas que alcançaram o número 1 no Hot 100, tanto como grupo quanto como artista solo. Essa conquista é ainda mais significativa, visto que a Billboard mudou sua metodologia de classificação nas paradas. No ano passado, a Billboard alterou suas regras sobre downloads múltiplos, reduzindo o número de downloads por semana que contaria de 4 para 1. O motivo dessa mudança foi devido a alegações de que os fandons de grupos ídolos estavam distorcendo as paradas ao baixar músicas em massa. Houve críticas de que os Estados Unidos mercado estava tentando conter o K-pop. No entanto, Jimin demonstrou com confiança sua competitividade no mercado global como artista solo, apesar dos critérios mais rígidos. Like Crazy também chamou a atenção por ser uma música da qual Jimin participou, inspirada em um filme de mesmo nome. A música pertence ao gênero SYNTH pop, que surgiu na década de 1970, e apresenta um poderoso som de sintetizador e o tom vocal único de Jimin. A letra conta a história de alguém que anseia por um amor perdido de seus sonhos, preso em luzes ofuscantes, se perdendo, mas querendo ficar no sonho para sempre. Em relação à criação do álbum, Jimin disse Começou quando os membros sugeriram que eu fizesse uma música um ano atrás, quando eu tinha baixa autoestima. Enquanto trabalhava nisso, meu estado emocional melhorou gradualmente. Como um álbum que encapsula o significado de enfrentar meu verdadeiro eu, incorporei minhas emoções genuínas e o verdadeiro eu que não mostrei em nenhum outro lugar. Os membros do BTS já expressaram anteriormente seus sentimentos de desamparo durante a pandemia. Jimin também canalizou suas emoções dessa época em suas letras e músicas, e os ouvintes responderam da mesma forma. O poder de estrela e a sinceridade de Jimin se manifestaram no valioso resultado de se tornar o primeiro artista solo de K-pop a chegar ao topo da parada Billboard Hot 100.